Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em Nova York. Nova York é a minha cidade preferida. Já é a terceira vez que eu venho aqui e pelo jeito eu vou vir mais dez vezes. Eu gosto muito dessa cidade, ela é muito dinâmica, ela é muito cosmopolita e me faz ter várias reflexões. Quando eu volto para o Brasil eu volto bem empolgado. Um dos pontos importantes que eu queria falar com vocês hoje é sobre a sua posição de líder. Tá? É, eu vejo muitos líderes, muitos gerentes de equipe, falando que, que pô, a sua equipe só vende na rua quando, quando ele está junto. Tá, pá, pá, pá, e se orgulha fala, não, eu vou para rua com a minha equipe, eu ajudo e tal. E aí eu fico pensando, caramba, você vai ajudar a vender ou você vai vender para o seu funcionário? Você vai ajudar a fazer um atendimento ou você vai fazer o um atendimento por ele? É. Então assim, o grande papel de um líder é criar novos líderes, não é criar uma dependência com o seu liderado. Tá? Então, para você fazer essa transformação, você primeiro tem que estar na posição de líder. E essa é uma das coisas que eu mais identifico que não acontece. Né? Eu vejo o cara lá, o gerente da equipe, um líder cuidando da equipe e tal, e vai para a rua e entra na operação e... Ele está todo misturado lá e tal e não tem tempo para nada. Então, eu queria convidar você para fazer o seu papel de líder. O seu papel de líder é um papel de visão estratégica, tá? E aqui nessa cidade ela é muito legal. Ela te dá essa oportunidade de você poder ver Nova York por cima. Os principais pontos turísticos eles exploram esse tipo de coisa. Tem vários observatórios aqui. Então eu vou convidar você, vou levar você agora para ver as coisas por cima, tá bom? Então sobe aí. Você tem que ter uma visão, essa daqui, ó, uma visão estratégica, uma visão por cima, uma visão de comandante. Você não pode ficar enxergando as coisas só como operacional. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um smartphone como esse daqui, ó, um chip de dados, entregar para o seu funcionário, e a partir daí você começa a acompanhar a sua equipe por relatórios, por sistema, por tecnologia. Tá bom? Esse é o caminho de sucesso, essa é a posição que você tem que ficar. Um grande abraço.